bom demais que você quer continuar melhorando o seu português. Algo que é super importante é que você não perca o ritmo de aprendizagem. E eu falo isso porque muitas vezes as pessoas viajam para o Brasil, voltam para a sua cidade natal e perdem o um ritmo. Então, duas coisas que eu recomendo. Primeiro, que você comece algum dos cursos que eu tenho disponível na plataforma. Caso você já começou o curso e você quer continuar conversando com as pessoas também, porque a gente faz videoconferência todos os meses para praticar português, para que a gente possa se soltar, né? Perder a vergonha de falar. Eu altamente recomendo que você faça a assinatura VIP, ok? Com essa assinatura VIP, você vai estar mais em contato com o idioma. Outra coisa é que tem suporte via WhatsApp para suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, você fala diretamente comigo. Você não vai estar tá aprendendo sozinho, não vai estar tá aprendendo sozinha. Conte comigo, eu estarei aqui para te ajudar nesse processo de aprendizagem. Algo também que eu gosto demais, demais mesmo, dos estudantes VIP, é a boa atitude para aprender. Então, quando a gente faz videoconferência para praticar português, Todo mundo está numa boa atitude para se comunicar, para fazer amizade, sem estar tá julgando ninguém, né? Porque às vezes você fica com vergonha de falar, porque as pessoas vão rir, vão falar que você fala muito ruim e nessas videoconferências não acontece isso. Eu já vi inúmeras vezes de estudantes participar pela primeira vez, entrar calado, calada, com vergonha e depois de 15, 20 minutos, meia hora já começa a se soltar mais, já respira mais, já tem mais confiança para conversar em português. E quando volta a participar de outras videoconferências, ainda mais. Então chega um ponto que você já desenvolve uma confiança muito boa para falar português. E isso ajuda muito. Porque muitas pessoas, eu escuto que falam, eu entendo português, mas eu não sei falar português. Mas geralmente é porque não se coloca em situações que tem que falar português. Então nesse processo que a gente faz aí na assinatura VIP com os estudantes, quando a gente faz essas videoconferências, é justamente para você perder esse medo de falar em português. De você ter mais confiança. E aí você praticando com outras pessoas, quando você já chegar no Brasil e falar com pessoas nativas, você vai estar muito mais tranquilo, muito mais tranquila. Então isso é uma grande vantagem. Outro ponto super importante que eu gosto de mencionar é a assistência quanto a conteúdo para consumir. Às vezes você começa a aprender português e você não acha conteúdo do seu interesse, você não sabe onde procurar. Então quando você tem assinatura VIP, você pode falar diretamente comigo também quanto a isso, ok? Você pergunta, Felipe, eu quero material sobre medicina, material sobre construção, material sobre tecnologia, e eu vou estar aí para te ajudar com isso. É uma forma de você aprender por sua conta, onde você estiver, e na hora que você precisa do seu professor, o professor vai estar ali disponível para te ajudar. Então, super recomendo essa opção da assinatura VIP para que você não perca o ritmo, não perca tudo que você já aprendeu anteriormente, porque isso acontece muito de pessoas se dedicarem seis meses, um ano, três, quatro anos aprendendo português e depois, por coisas da vida, para de praticar e também não tem uma pessoa para estar tá aí motivando para que você volte a praticar. Então o nível cai, cai, cai, cai. Quando você tem assinatura VIP, você vai ter o seu professor aqui do seu lado dando assistência, dando motivação para que você não perca o ritmo de aprendizagem, beleza? Conte comigo. Estarei por aqui para te ajudar. Qualquer dúvida, mande aí uma mensagem para mim, beleza? Grande abraço e sucesso para você. Valeu!